Eu sou a Tata e hoje eu vim falar sobre as áreas corretas para se passar perfume. Você sabe quais são as melhores áreas pra se passar perfume? Será que você passou perfume a vida toda nos lugares errados? Não sei, vamos descobrir agora. Uma coisa é certa, né? Todo mundo já passou por aquela situação de que foi num lugar que era importante e tal pra você e aí tu vai lá e tu passa o perfume, fica toda perfumada, tipo, nossa, eu já tô muito perfumada, muito perfumada vai todo mundo sentir o meu cheirinho. Aí tu chega no lugar, tu sente o cheiro de perfume de todo mundo menos o teu quem nunca? Na real, isso acontece porque a gente tem uma percepção melhor do cheiro dos outros. Então a ideia desse vídeo é fazer com que tu gere uma percepção melhor das outras pessoas, sobre o teu perfume. Então bora lá, bora lá, bora lá. Inclusive, se vocês quiserem, eu posso fazer um outro vídeo falando sobre, sei lá, os perfumes mais reduzentes. Os... Perfumes preferidos das mulheres, os perfumes preferidos dos homens, sei lá. Se quiser, deixar aqui nos comentários, não esquece. e Ia ser muito legal falar sobre esse assunto, porque às vezes tu acha que o teu perfume é de má qualidade, mas não é. Mesmo ele tendo sido barato ou caro, não sei que perfume é que vocês usam, ele é bom, o único problema realmente é que tu tá passando nos lugares errados. Parece que pessoas com a pele oleosa o perfume adere mais, entendeu? Porque fica uma camadinha assim, meio sebácea, meio oleosa, que deixa a área que passou o perfume. Fume mais umidazinha, e aí é melhor quem tem a pele muito seca o perfume evapora muito rápido outra coisa também que eu li que eu não sabia eu achei incrível é que não é bom a gente passar perfume depois do banho como assim que bomba né eu sempre faço meu perfume depois do banho então eu vi alguns especialistas falando que quando a gente toma um banho muito quente a temperatura do nosso corpo fica mais alta assim que a gente sai do banheiro ou seja quando a gente passa o perfume ele evapora mais rápido e aí o cheiro não fica Então, assim tomou aquele banho que Quente, tá com o corpo assim, ainda quentinho do chuveiro? Espera um pouquinho, espera teu corpo esfriar para depois passar o perfume, tá? Quantas dicas, não é mesmo? No vídeo só? E só falar das áreas do corpo, já tô aqui falando de outras coisas. Outra coisa legal que eu li também é que a distância, tipo assim, não é legal tu passar o perfume tipo assim, ó. Tu vai passar na. aqui, né? Vamos supor que tu vai passar aqui, atrás da orelha. E aí tu passa bem de perto, assim, ó. Primeiro que vai escorrer tudo. E segundo que tu concentra numa região muito pequena. Então, se tu der aqui uns 15, 20 centímetros ele espalha mais, pega mais assim toda a região. Isso é mais inteligente da nossa parte de fazer, então dá essa resistênciazinha. E outra coisa também muito importante, que eu acho que é bem comum de fazer, é tu passar o perfume e esfregar, sabe assim? Esfregar? Não, esfregar não é bom porque uma que esquenta, né, que faz evaporar o perfume mais rápido também, e outra que tu acaba espalhando de um jeito errado quando tu borrifa tipo ps, ele tipo pega e ele gruda aonde tiver que grudar enfim muitas dicas no vídeo só e vamos logo para o que interessa que são as melhores áreas para você passar o seu perfume e ele exalar da maneira correta também não vai exagerar né o ideal é tipo uma ou duas vezes no máximo em cada área vamos para as áreas mais comuns primeiro que eu acho que vocês já desconfiam a primeira área é atrás das orelhas que, que acontece atrás das orelhas eu acho que é costume desde de filmes antigos a gente vê. A moça que ela vai se arrumar e aí ela chega na penteadeira dela e ela pega aquele perfumezinho que tem o, o, o borrifadorzinho assim, né? É <risos> externo e aí ela faz assim, atrás das orelhas. E todo mundo tem costume de passar perfume atrás das orelhas. Por quê? Porque assim como o segundo lugar nos pulsos, as orelhas aqui atrás, é uma região quente então assim, em geral é muito melhor a gente passar o nosso perfuminho numa região que ela seja quentinha, quentinha como? Que ela tenha mais circulação sanguínea, por quê? Porque em regiões que tem mais circulação sanguínea, nosso sangue passa mais e acaba ficando uma região mais quente e isso ajuda a exalar, eu tenho um vídeo muito legal que eu falo sobre feromônios card, inclusive bem legal mesmo deixa para tu ver depois quando acabar esse vídeo aqui que eu falo, né, que essas regiões também exalam mais feromônio Então, assim como elas exalam mais o teu próprio cheirinho, o teu feromônio Quando tu passa perfume nessas áreas, elas também vão ajudar a exalar mais E aí, estão gostando das diquinhas? Se tu gosta de receber dica minha, então tu vai gostar de baixar o Love, o meu aplicativo, ele é grátis. Primeiro link aqui da descrição, vou deixar o link nos comentários também, tá bom? Ele é um consultor amoroso que te ajuda, independente da situação amorosa que tu esteja passando. E agora também ele tem uma funcionalidade nova de dicas do dia, pílulas diárias que vão te ajudar a ficar mais motivado, mais determinado nas suas coisas do dia a dia, não só em relação aos teus relacionamentos, aos teus sentimentos, tá bom? Acho que tu vai gostar. Então, primeiro link aqui da descrição, bem facinho, grátis, bem levinho, não tem por que tu não baixar? Continuando, então, atrás das orelhas, sim, é muito bom. Se tu botar a mão aí, ó, tu vai ver agora, ó uma que dá para tu sentir o teu sangue pulsando aqui atrás da orelha e outra que com certeza é um lugar bem quentinho do teu corpo, nos punhos também. E o terceiro lugar é no pescoço. São os lugares mais comuns, mais simples que todo mundo passa. Agora vamos para os lugares mais interessantes que talvez você não saiba. Primeiro lugar mais interessante: a parte interna dos cotovelos. Eu vi alguns especialistas dizendo que pode sim se passar aqui no cotovelo. Mas levando em consideração aquela teoria de que lugares quentes é melhor. Então aqui a parte interna dos cotovelos, se tu colocar aí agora tu vai sentir que é mais quentinho, bem mais quentinho do que teu próprio cotovelo. A mesma coisa nos joelhos, só que na parte traseira dos joelhos. Uma outra parte muito legal que eu particularmente amo, amo passar perfume ali, inclusive eu tenho até um. Hum, não sei se é uma simpatia, se é uma crença, se é uma mania se É uma coisa que eu vi uma vez Que toda vez que eu quero que aconteça alguma coisa muito boa Na hora de passar perfume, eu passo perfume no meu umbigo E eu dou três voltinhas com a mão assim Tipo, aqui tá o meu umbigo, né? Eu dou três voltinhas no sentido anti-horário Com os meus dedos pra espalhar o perfume Pensando na coisa que eu quero que aconteça no dia Isso faz sentido? Não, não faz sentido nenhum Eu sou meio louca mesmo, então desconsiderem Mas o umbigo é uma área muito boa pra exalar o cheiro também Também costuma ser uma área quentinha do nosso corpo e também é uma, uma área que fica sempre voltada para frente às vezes ela fica à mostra também enfim um umbigo é um lugar bem estratégico um outro lugar que eu li que eu achei assim, ai, muito muito seduzente, muito caliente, é no meio das coxas, na parte interna das coxas, justamente pelo lance do calor, né? A parte interna das nossas coxas normalmente é um lugar bem quentinho, então, assim, mulheres, principalmente quando tiverem de short, de saia, vestidinho, alguma coisa assim, que tipo assim, mesmo que seja um vestido longo, a hora que tu vai sentar e tu mexe aquele vestido e tal, tem muita chance da, da parte interna ali tá quentinha e sair. Um, um cheiro maravilhoso do teu perfume ali vindo do meio das tuas pernas então achei uma coisa assim bem bem sensual e resolvi incluir isso e achei bem legal também essa dica eu acho que essa eu vou aderir essa eu não uso e vou aderir aí falando da parte da frente né agora vamos lá para a parte de trás não se preocupe que não vai ser nada estranho um lugar bem legal para se passar perfume é na nuca principalmente se você tem o cabelo curtinho ou então se você tá com o cabelo preso tá com coca um rabo de cavalo Alguma coisa assim. Uma que, independente de tu tá virado pra pessoa ou não, talvez as pessoas de trás de ti estejam sentindo o teu perfume. Então, se tu for num lugar público e tal, é, é legal. E outra que, sei lá, na hora de um abraço, na hora de uma coisa assim, também tem chance de exalar aquele cheirinho ali da nuca, então perfeito, a nuca é um lugar muito legal também para se passar perfume. Eu acho que assim, ó, não vale a pena tu gastar o teu perfume atrás da orelha, no pescoço e na nuca. Então escolhe. Por exemplo, aí ah, hoje eu vou prender meu cabelo. Vou estar com o cabelo todo para cima, vai estar preso. Vou passar na nuca e atrás da orelha, não vou passar no pescoço. Sabe assim? Escolhe aí, não vai também gastar perfume à toa, né? Outro lugar legal são os ombros. Vai de acordo com a roupa que tu tá usando. Se tu tiver de casaco, moletom, jaqueta, tudo junto, não tem que tu gastar o teu maravilhoso perfuminho, mesmo que ele tenha sido baratinho, nos ombros, né? A não ser que tu vá dormir, tu queira sentir o teu cheirinho. Acho que o ombro é um lugar bem legal assim, quando tu não tá te perfumando para os outros, quando tu tá te perfumando para ti mesmo, para ti mesma. Então assim, há horas e horas. Se falar que o ombro, eu pelo menos, eu acho uma área assim muito muito sexy, eu acho que ela chama muito. Então, um ombro cheiroso, ele não vai saber, ninguém vai saber. é hum, Me parece que o cheirinho está vindo do ombro dela. Ou, hum, me parece que o cheirinho está vindo do ombro dele. Mas, é uma coisa que tu sabe, né? Tipo, estou com um cheiro maravilhoso vindo do meu ombro, então... Sintam como pessoas, pessoa, sintam sim. o cheirinho do meu ombro. E assim como o ombro, um outro lugar legal, eu vim em alguns lugares que falava para as mulheres passarem no meio dos seios. Mas se você, assim como eu, tem os peitinhos pequenininhos e não vai dar, tipo assim, de passar no meio, claro, tu vai passar no meio, mas não vai rolar aquela coisa assim, né, que junto fica quentinho e exala, eu super recomendo passar aqui, ó, um pouquinho mais para cima no peitoral para os homens também passar no peitoral ainda mais que o peitoral tanto feminino quanto masculino né os homens têm bastante pelo então é uma área bem quentinha ajuda muito a, a exalar esse cheiro e as mulheres também se tu perceber dependendo da situação tem algumas mulheres que têm um pouquinho mais de pelo aqui na área entre os seios também pelinho pernuzinho algumas mais outras menos mas enfim é uma área que também por incrível que pareça é quentinha é aquecida e aqui né meu amor tu chegou e pá Gente, gostaram desse vídeo? Não esquece de mandar para um amigo para uma amiga, de deixar um like, de comentar. Beleza? Foi isso. Um beijo. Tchau!